Sejam bem-vindas aqui no canal, meninas, do vídeo de hoje. Vou estar mostrando para vocês como vocês podem recrear esse olho aqui lindo... Eu fiz um, um esfumado parecido como esse do, e postei no meu Instagram e as meninas pediram muito para trazer aqui no canal. É, e hoje eu resolvi trazer para vocês, ensinar vocês alguns truques vocês, para vocês recriarem esse look aí em casa. E espero que vocês gostem, né? Se você é nova aqui, já se inscreva no canal. Aqui no canal tem vários vídeos para poder ajudar você no crescimento do seu cabelo saudável. E além de estar ajudando a sua transição capilar, caso você está passando pela transição capilar... E tem maquiagem também, meu amor. Então, tanto tempo que eu não posso maquiagem aqui. Então, hoje eu resolvi postar esse look aqui. Espero que vocês gostem. Eu tô completamente apaixonada nesse delineado. Ficou assim bem bonito, dramático. Mas, ao mesmo bem natural, assim, clean a maquiagem. Eu acho que porque eu não, posto, não coloquei nada embaixo. Então, ficou bem suave. Espero que vocês gostem, né? Do conteúdo. E vamos lá, né? Perder tempo não. Bora? Então, meninas, a minha câmera desligou, eu tô aqui falando, falando, falando com a Maritaca e a câmera desligada, então eu tive que fazer a minha pele, né, fora da câmera pra esperar ela carregar, pra eu terminar o vídeo aqui com vocês. Quero pedir desculpa, né, é, por isso, esse inconveniente, mas caso vocês queiram é, que eu faça... A pele com vocês em outro vídeo. Vocês me deixam aí no comentário que eu estarei trazendo dicas de como você pode estar preparando pele também. E se você gostou do conteúdo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like, que assim eu posso saber que você está gostando do que eu tô postando aqui. Ok? E desde já eu quero agradecer todas, né, novas inscritas, todos que me assistem aqui. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo, ok? Tchau, tchau!